Se alguém está com uma cópia do boletim de urna na mão, isso não significa que a urna foi fraudada ou que os votos não foram computados. Na boa, isso não tem nada a ver. O boletim de urna é público e todo mundo pode acessar. Adquirir cópias, imprimir no site do TSE ou abrir no celular usando o QR Code. No encerramento da votação, são impressas cinco cópias, e uma delas fica pregada na parede ou em um mural da sessão eleitoral. Se você viu esse vídeo que sugere fraude nas urnas porque eleitores estão com cópias dos boletins de urnas na mão, isso é boato. Não deixe as fake news irem às urnas. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.